Olá! Então, o vídeo hoje é favoritos do ano de 2015. Eu sei que já é 2016, tá? Mas eu quero fazer os meus favoritos, então licença. Então, o meu primeiro motivo de 2015 ter sido tão incrível é que eu ganhei a Molly, eu adotei ela. A minha amiga botou no Facebook lá Estou doando os cachorrinhos da minha cadela, os filhotinhos da minha cadela e eu fui correndo, pedir pra ela guardar a fêmea pra mim. E eu descobri que a Molly era a única fêmea da ninhada Então eu fiquei com ela e ela é a coisa mais amada. Eu vou botar a fotinha dela aqui. Porque ela é um amor, sério. Ela é meio ogra, tá? Que nem eu. <risos> então, ganhar a Molly só foi possível porque meus pais se mudaram aqui pra perto. Então agora eu tenho meu quarto só pra mim. E a Molly tá morando com meus pais. Então foi uma consequência dos meus pais terem se mudado, que foi muito boa e que ela tá latindo, inclusive. Então... <risos> e isso me fez muito feliz, me fez, fez eu me sentir completa em casa, de verdade, porque agora eu tenho todo mundo pertinho, embaixo da minha asa. <risos> em 2015 também eu consegui, eu conquistei, Novos amigos, amigos incríveis, que eu tenho certeza que vão ficar comigo por muito tempo. Eu vou botar a fotinho deles aqui. <risos> que eu não sei se eu tenho uma foto só com todos eles, mas eu acho que não. Além dos amigos que eu já tinha e que se mostraram muito presentes esse ano. Aí eu, eu ainda fiz novos, que são incríveis. E que provavelmente logo vão aparecer aqui. <risos> Outro motivo que 2015 foi o ano, foi o nascimento da minha priminha, Ananda. Eu amo to todas as minhas primas, mas a Nanda mora comigo, basicamente. Então eu vi ela crescer e foi muito legal. E ela é a coisa mais querida, mais fofa. Sério, ela vai aparecer aqui, ou se é que já não apareceu, no resumo mensal de dezembro, aquele bebê fofo que destrói meu quarto. é Ela. <risos> e por último, mas não menos importante, é o meu trabalho. Eu consegui um estágio maravilhoso esse ano. Que foi grande parte do motivo de eu ter largado blog, canal e tudo. Mas agora eu já me organizei de novo para voltar com tudo. E eu agradeço muito por ter conseguido essa oportunidade. Eu gosto muito do lugar onde eu trabalho. Eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho. E eu cresci muito por causa deles e com eles. Então, sem palavras para explicar o quanto isso é importante pra mim. Foi e é importante pra mim. Saindo da... Acho Atmosfera vida. Uh, a minha música favorita de 2015 foi. Ela é a minha música, sério. Tanto que ela faz parte da abertura dos vídeos porque eu sou apaixonada por essa música. Eu não sei se ela foi gravada em 2015, eu sei que eu descobri ela em 2015, eu acho que todo mundo descobriu ela em 2015. E ela se tornou a minha música favorita do ano, porque toda vez que toca eu canto junto, porque eu sou apaixonada pela batida, pela letra. Meu CD favorito de 2015 foi o Acústico do Lua Santana. Sim, me julguem, eu amei o CD do Lua Santana. Eu comecei a escutar em julho, eu acho... E desde então, é o CD que eu escuto pra fazer as coisas. Se, agora eu tava me arrumando pra fazer esse vídeo e eu tava ouvindo o CD acústico do Lula Santana. Eu sei todas as músicas de cores de trás pra frente e frente para pra trás. Eu sou apaixonada e se eu achar, eu vou comprar, porque é muito bom. E eu tô gostando demais. E é umas músicas calminhas, assim, mais fofinhas. Então, eu acho que tem tudo a ver e é o que eu preciso pra me concentrar em fazer alguma coisa. E pra fazer uma coisa alegre, fazer uma coisa feliz. Eu gostei muito desse CD. Virou o meu pano de fundo de qualquer coisa. Quando eu tô fazendo alguma coisa, é esse CD que eu tô ouvindo. O meu filme favorito de 2015 foi Divergente ou A Série Divergente. Eu não li os livros ainda, mas eu já gostei do filme, então imaginando o livro, eu achei uma história muito legal. E. Sério, foi surreal. Eu não esperava porque eu não, não tinha lido sinopse nem nada. Eu só vi ali o filme e decidi assistir. Então, né, estamos aí. Tô esperando o terceiro e assim que eu assistir o terceiro eu vou ler os livros. Eu vou fazer o contrário dessa vez. Eu vou assistir primeiro os três pra depois ler os livros. Normalmente eu faço... eu leio os livros pra, ler, pra ver o filme. Só que dessa vez... Vamos quebrar as regras. A minha animação favorita foi... Divertidamente, que eu assisti no cinema E é muito bom Eu me vi Completamente dentro da personagem Da menininha do filme Que as emoções dela Ficam brigando na cabeça, eu passei muito por essa fase E é muito incrível Eu fiquei apaixonada Pela raiva Pelaquele bonequinho vermelho, coisa mais linda Assim ó, sério E o nojinho? Senhor, eu sou o nojinho Em pessoa Eu me botei no nojinho então foi uma animação muito bonitinha, muito bem feita E tem uma mensagem muito legal por trás Então se tu não assistiu, corre porque é muito bom, muito bom mesmo O meu livro favorito do ano foi da Jojo Moyes Eu falo Jojo Moyes, não sei se é assim que se fala Que é Como Eu Era Antes de Você Eu sei que já vai lançar o After You, que seria o Depois de Você Só que eu achei a capa tão bagaceira que vocês não estão entendendo essa capa aqui é tão bonitinha, aí botaram aquele do lado e eu fiquei puro. Mas enfim, foca nesse aqui que é o favorito. Eu me apaixonei. Ele não é um livro muito grosso, embora ele tenha a letra não muito grande também, não muito pequena nem muito grande, e a página é cheia de texto. E o que tornou uma leitura mais longa mas é uma leitura muito fluida. Tu vai lendo e tu não vê que tá passando tanta página assim e parece que acaba muito rápido. Eu cheguei ao ponto extremo de ler no ônibus. Eu não leio no ônibus porque eu enjoo, mas esse aqui eu me forcei a ler no ônibus porque eu queria saber o final. E eu chorei, sério, eu chorei com o um livro. Não foi no final, mas eu chorei. E eu okay, fiquei semanas depois daquela depressão pós-livro, eu disse que eu não quero ler mais nada, parou o mundo, eu só quero ler esse aqui, como eu era antes de você. Só isso. É sério, foi o meu livro do ano. E eu fiz resenha, na real não é resenha, né? Eu fiz a indicação do livro lá no blog. Então se tu quiser ver, o link vai estar aqui embaixo pra tu saber um pouco mais da história se tu não leu ainda. Então, de maquiagem eu tenho três, quatro itens pra mostrar pra vocês. Na verdade, três maquiagens e um pincel. Esse pincel aqui é da Panvel Make B. É o pincel de pó deles, normal, padrão. Mas ele é muito gostoso. Eu comprei, acho que no final do ano passado, início desse ano. E eu amei ele, ele é muito bom. Ele tá precisando tomar um banho, né? Mas... Ele tem as cerdas muito gostosas e elas não soltaram ainda. Ele tem um ano e elas ainda não começaram a se soltar no meu rosto, o que eu acho muito bom. Então, tá aqui, eu paguei, eu acho que 15 reais nele, 20 talvez, mas não muito mais que isso. E é um pincel muito bom, bem grosso, o cabo dele é bem grosso, bem gostoso e é bom de passar de usar, assim. é bem gostosinho. O segundo item é um corretivo, esse aqui é o corretivo líquido Color Adapt da Make B. Ele promete longa, alta cobertura, longa duração, redução de bolsas e olheiras, e ele é oil free e tem proteção solar 15. Eu tô usando há pouco tempo, então eu não sei se ele realmente reduz alguma coisa, e eu não uso com frequência suficiente para que ele haja dessa maneira, mas ele realmente cobre super bem a olheira, e ele não fica peguento, sabe? Ele fica bem sequinho, e ele seca rápido. E não acumula nas minhas linhas abaixo do olho, o que é um problema pra mim, porque sempre acumula. Então eu gostei muito, ele tem me salvado ultimamente. Me salvado, me salvo, acho que tanto faz. E ele é beige claro, eu não sei. Bege, é beige claro, eu não sei se por essa tecnologia, mas ele, ele fechou muito bem com a cor da minha pele. O terceiro item é a minha máscara, ela tá fazendo barulhinho, porque eu deixei ela cair. E eu acho que soltou alguma coisa aqui dentro que faz esse barulhinho. Ela é a Master Seals 3D, da Make B. Vocês estão vendo que a maioria da minha maquiagem é ou da Pavel ou da, da Praticar. Que é o que temos. E ela é uma máscara alongadora, mas eu sinto que ela dá um pouquinho de volume também. E ela deixa os cílios realmente muito grandes, se tu tiver paciência de ficar passando. Eu não tenho, eu passo duas vezes e já eras. Mas fica muito bom. E ela não sai tão facilmente assim, tipo, lacrimejar e tal, mas ela sai no banho, o que é uma grande vantagem pra mim, que sou preguiçosa. Então eu tomo banho e já passo água morninha mesmo e já sai. Eu não preciso ficar usando demaquilante, cotonete, óleo bifásico, tem que lavar o rosto, depois fica oleoso. aí é muita confusão pra mim. Essa aqui me salvou super e eu larguei da minha Colossal e da minha Defalces só pra ficar com essa aqui. O meu último item de maquiagem é um lápis bege, que rolou uma polêmica há algum tempo, tipo, ah, pra que que isso serve? E eu expliquei as coleguinhas que isso aqui é pra abrir o olhar. Então tu passa ele aqui embaixo, na linha d'água, passa o lápis preto ao redor, e parece que teu olho tá mais aberto, tá mais acordado. Tem gente que não se ligou que é pra isso, e passa como o lápis normal. Fica meio estranho, porque parece que o olho não tem... Fim, assim, ele vai abrir, vai até mais embaixo e não termina. Não tem a, pálpebra, a pálpebrazinha, os cílios aqui embaixo. Mas vai de gosto, eu acho estranho, pode ter gente que acha bonito. Então, eu uso muito pra gravar vídeo, principalmente pra fazer foto, que eu sinto que o olho fica mais delineado, fica mais bonitinho e parece que meu olho é maior. E é isso, não te esquece de se inscrever e dar o um dedão positivo aqui embaixo pra mim, viu? Um beijo e até a próxima! Tchau!